Hoje nós vamos ver a pentablues de sol menor, ok? Apoio da mão esquerda. As notas são: sol, si bemol, dó, dó sustenido, ré e fá, ok? Sol, si bemol, dó, dó sustenido, ré e fá. E okay? aí